comecei discutindo a conjuntura política, mas quero aqui dizer que da mesma maneira que, que eu vi que 2015 foi um ano difícil, e sem dúvida alguma foi, eu tenho muita convicção que 2016, claro, nós começaremos a sair da parte de baixo do... nós começaremos, talvez de forma tímida, a começar a ter um crescimento. E por que eu penso assim? Porque em momentos como que nós estamos aqui, em momentos que me foram dada oportunidade de conversar isoladamente com alguns dos senhores, seja no Ministério, seja aqui, eu posso ver que o Brasil tem um espírito empreendedor e que cabe a nós, enquanto integrantes do serviço público, e digo isso porque meu, é, meu início de vida profissional foi na iniciativa privada, eu não tenho dúvida que cabe ao governo ser um facilitador. Cabe ao governo ser um instrumento que possa alavancar o crescimento do nosso Brasil, não alavancar as dívidas dos nossos empresários. Que o nosso governo, cada vez mais saiba que o setor de telecomunicações, ele tem tudo para ser o grande incentivador de um processo de desenvolvimento da infraestrutura do nosso Brasil.